Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 2 de agosto de 2020, nós estamos aqui no posto Alvorada. Hoje o fora de casa vai ser em Nuporanga. Fica comigo que você vai gostar. Nuporanga é um município do interior de São Paulo que fica a 380 quilômetros da capital. É conhecida como Estância Climática e Cidade Turística. Nós estamos aqui no Alto Posto Estância, em Nuporanga, para mais um Fora de Casa. O pessoal pediu e eu vou fazer a vinheta, hein? Fica comigo que você vai gostar.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 Prevendo que os carros de apoio pudessem não passar pela entrada da barragem, marcamos este local como referência para fazerem o retorno e irem ao nosso encontro de frente. O objetivo desse vídeo é facilitar a vida e ensinar quem queira fazer este pedal e conhecer esses pontos turísticos de Nuporanga. Nas descrições estou deixando os links do meu perfil Strava, assim como do trajeto na Wikiloc, caso você queira o arquivo GPX ou outros detalhes. Dia maravilhoso, uma galera gigantesca, todo mundo se divertindo, nós vamos ver cachoeira. A água atrai o povo, sabe? Falou que vai ter água, que vai ter cachoeira, o ciclista quer ir ver. E eu vou mostrar para vocês. Na minha programação estava já previsto que passaríamos pela entrada da colônia da barragem e pela hidrelétrica, indo direto para a Cachoeira dos Dourados. Olha lá, pessoal, tanto de água! Imagina o que, que nós vamos ver por aí para frente, hein? Cachoeira dos Dourados no Poranga, o lugar é simplesmente maravilhoso. Ô amigão, você sabe se ali na CESP pode entrar, dá para entrar ou não? Na barragem não tá podendo ir mais? Não, não tá. está fechado. Não, não permite mais? Não, não permite. Como que o amigo chama? Júlio. Júlio, para que o vídeo fique pronto, eu mando para você. Tá ok. Falou, Júlio. Falou. Obrigado. Você vai lá? Então, então, naquele portão da CPFL, proibido entrar. Opa! Eu só 19,2 quilômetros. Já vi uma primeira cachoeira linda, maravilhosa. Agora estamos indo para a barragem. Para chegar até a barragem da usina, passando pela colônia da CPFL, não tem outro jeito, tem de varar a cerca. Fica por sua conta e risco, mas aparentemente sempre tem ciclistas fazendo o mesmo. muito interessante isso aqui, o rio está à nossa esquerda e a gente anda à direita por esse canal artificial aqui ó Rio, a ponte. Cadê a tama da caminhonete? Eles vai chegar aqui, ó. Você tem que chegar, ó. E nós conseguimos passar ali? Consegue, depois ah. nós vamos descer a escadinha aqui, ó. Tá a escadinha aqui lado. Beleza. Isso aqui é sensacional. Nós estamos na ponte do canal. O rio faz um serpenteado aqui, Carlota. E passa por aqui. Isso aqui é a barragem do canal, vou mostrar para vocês, que quem acompanha o Mundo Mountain Bike vem junto comigo nesses lugares. Quanta água, quanta água gente, quanta água. espero que vocês estejam vendo o que eu tô vendo estamos descendo essa escadinha aqui para passar por baixo dessa estrutura metálica gigantesca o canal tá aqui em cima olha a construção que é isso rapaz Você acredita que você vai ver? a barragem legal pra caramba! Rapaz, mas se não tivesse vindo onde eu estava, eu não vim aqui nunca. Tem 300 lugares, 300 coisas... Essa é a terceira cachoeira. A primeira foi a dos Dourados, a segunda foi aquela lá do rio, aquela barragem, né, que não é bem uma cachoeira. Isso aqui é uma cachoeirinha pequena, olha que barulheira! E olha quanta pedra tem esse rio, que coisa mais maravilhosa! Até o fim do passeio, porque a cachoeira do Zola vai ter que largar para outro dia. São 10 para as 11. Daqui lá e chegar no posto são 38 quilômetros. Daqui no posto? Não, daqui no Zola e voltar no posto. Ganchar aqui, ó, ó. ó, o câmbio do Denis aqui, ó. Olha aí. Precisamos tirar a cachoeira do Zola do percurso, porque tava tarde. O grupo não ia conseguir fazer tudo. Então nós estamos voltando. Mas foi um sucesso o nosso passeio. De tanto lugar bonito que nós vimos num dia só e tanta água. Caminhonete tá limpa, ó. Motorista. Nosso guia, muito obrigado, Marco Túlio. E aí, Márcio, Natália, o que vocês acharam? Adoramos. Márcio, obrigado pelo apoio, hein? Opa, nós tamo, estamos juntos, tamo junto, sempre. Tamo junto. Adoramos é a cachoeira, tudo, foi tudo bom. Foi todo perfeito. Foi. Foi. Tudo. <risos>